Cerca de 150 paraquedistas foram lançados por aeronaves da Força Aérea Brasileira nesta quarta-feira, 10 de novembro, em atividade realizada de forma integrada com o exercício conjunto Tínia, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Militares das três Forças Armadas cumpriram missão de assalto aeroterrestre a partir das aeronaves KC-390 Millennium, C-130 Hércules e C-105 Amazonas. O ministro da Defesa visitou o hangar do Esquadrão Pantera, de onde embarcaram os paraquedistas e comentou sobre a importância dos exercícios conjuntos para a interoperabilidade das Forças Armadas. Normalmente nós fazemos os treinamentos e as frações trabalham isoladas. Mas em qualquer tipo de conflito, não só em guerra, mas qualquer tipo de necessidade, calamidade ou necessidade de emprego da força, nós sempre vamos trabalhar em conjunto e nós precisamos integrar e hoje em dia com a alta tecnologia isso é cada vez mais complexo. A terceira edição do exercício Conjunto Tínia, que ocorre até o dia 26 de novembro, reúne mais de 1.200 militares e 50 aeronaves em uma simulação de guerra convencional. Para operar na guerra simulada, uma aeronave remotamente pilotada Hermes RQ450 saiu pouco depois do nascer do sol da sede do Esquadrão Horus e decolou às sete da manhã da pista onde ficam os equipamentos Caliente. operacionais. Caliente. Caliente. Caliente a missão é executada a partir desta estação de controle de solo, onde fica o piloto interno, o PI, e também o um operador de equipamentos especiais, chamado de O3. Aqui ao lado estão os geradores para manter a energia estabilizada durante todo o voo. E logo após, está o terminal de dados de solo, o equipamento que liga a aeronave e a estação de controle de solo. No treinamento, a FAB emprega aeronaves de diversas aviações, como os caças A1-AMX, A29 Super Tucano e F5M, as aeronaves de transporte KC-390 Milênio, C-105 Amazonas, C-130 Hércules e C-95 Bandeirante. O helicóptero H-60 Black Hawk, além das aeronaves remotamente pilotadas RQ-450 e RQ-900. O diretor do exercício destacou a importância da atividade operacional para a Força Aérea Brasileira. É um cenário de guerra convencional, onde os pilotos, as populações... Elas treinam diversos tipos de ações de força aérea, missões como defesa aérea, apoio aéreo aproximado, ataque reconhecimento espacial. E junto com essa operação, nós estamos coordenando mais duas operações, que é a Operação Meridiano, módulo Ibajé, junto com o Exército Brasileiro, que está acontecendo no terreno hoje, e também a Operação Escudo, que é um treinamento da nossa artilharia antiaérea, coordenada pelo Comando Aeroespacial Comai. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. <Tenho>